A Jacto está apresentando nesta 41ª Expo Inter esse pulverizador para a linha tratorizada, especificamente para a cultura de uva. Explica para a gente como que ele foi pensado e como que ele se aplica, funciona lá no campo. Esse lançamento da Jacto Arbus 300, ele foi desenvolvido específico para a região aqui da Serra Gaúcha, para os produtores de uva. Então ele tem um design que permite ele trabalhar embaixo da videira, porque uma característica muito importante é o pulverizador poder passar por baixo da videira, principalmente quando as uvas já estão maduras, sem provocar dano no, nos cachos. Então o design dele permite que ele passe por baixo dessas uvas, sem danificar as uvas também. E a gente desenvolveu o reservatório dele com 300 litros, que proporciona até 10% a mais de produtividade para o produtor. O que, que o produtor pode esperar de facilidade na hora do manuseio da aplicação? É, o, o equipamento também tem um ventilador de 625 milímetros, que ele produz uma distribuição uniforme do, do ar, é, aumentando bastante a qualidade da aplicação, que é um fator muito importante para aumentar a produtividade. Já tem um, algum produto desenvolvido semelhante para a cultura de uva ou esse foi o primeiro pensado especificamente? A Jato já é muito tradicional nesse mercado, nós tínhamos anterior o Arbus 270, então o Arbus 300 é uma evolução do Arbus 270, citando alguns pontos de melhoria, como eu falei, aumento de produtividade, o melhor design evitando danos à fruta e mantendo as características já tradicionais da Jato, que são é, a robustez, nós temos uma bomba que tem muito pouca manutenção, os comandos defensivos também produz muito pouco manutenção, ou seja, é um produto que fica bastante disponível na hora que o agricultor necessita pulverizar. O que, que o, o produtor ou agricultor vem demandando em termos de pulverizador? É, hoje é muito importante ele ter a disponibilidade do pulverizador, porque quando ele tem o problema de pragas ou doenças, ele tem que é, pulverizar no momento certo para que essa praga ou doença não prejudique sua sua lavoura e implique em perda de qualidade tanto da fruta e também perda de, de produtividade. Então a disponibilidade do pulverizador é o item mais importante hoje. O produtor vem procurando mais tecnologia, mais leve, menor? Isso, é por ter características também de topografia bastante acidentada na Serra Gaúcha, a questão de peso é muito importante. Então, quando tem aumentado muito o índice de mecanização, é, por ele ser um produto mais compacto, ele atende também a uma necessidade desse agricultor. Além desse, né, do Arbus 300, a gente está com a linha tratorizada completa aqui na feira. Isso, a Jato tem a, uma das linhas mais completas do mercado para atender esse mercado de futicultura, né. Então nós trabalhamos desde os pulverizadores de 300 litros até 4 mil litros. Então a gente tem uma linha bastante ampla aí para atender os diversos segmentos da, da futicultura. Perfeito, muito obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.